Jovem tomado por legiões mostra seu poder após de purificação. Homem explora a caverna subterrânea e não consegue sair dela devido a diversos imprevistos. Fantasma surge durante resenha. Espírito de ente querido assombra uma casa no Brasil. Dama de Vermelho flutua em casa assombrada. Pessoas despencam em queda livre do alto de uma montanha russa e muito mais. Mas antes, já vai deixando seu like para o nosso vídeo ter um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 Oh, yeah, Duas pessoas se aventuraram nesta caverna úmida e desregular e altamente perigosa. Há relatos de que há seis anos uma pessoa ficou presa lá no fundo. Foi quando começou a chover e a água inundou toda a caverna. Whoa, e lá foram eles buraco adentro. Um mínimo deslize de rochas já seria o suficiente para ele ser imprensado entre as pedras. Neste momento ele chegou em um ponto que nem sabia que existia. Parece ser a parte mais funda da caverna. Parece que ele está perdido e não consegue encontrar a saída e o ar lá embaixo está começando a acabar, ele mal consegue se mover, e o pior, o nível da água está subindo sem parar. Ele não tem mais forças para continuar, infelizmente desistiu e ficou por ali mesmo. Bom, na verdade ele continuou até que conseguiu achar uma saída e já está pronto para mais uma empreitada. Really Japão, um grupo de amigos solteiros estavam fazendo uma resenha numa casa de um deles. Tudo estava indo bem até que algo estranho foi filmado. Mas é o rosto do espírito do sujeito que estava filmando. Horas mais tarde, um celular sumiu na mesa. Furioso, o dono suspeitou que havia sido o cinegrafista, já que o mesmo é morador de periferia. Então, ele sacou a arma e deu um tiro em sua cabeça. Portanto, essa aparição pode ter sido um aviso do que estava para acontecer. Essas imagens foram registradas aqui no Brasil. Uma família passou a sofrer uma série de ataques paranormais após a perda de um ente querido que ali residia. Você não vai assustar a gente. Você tem condição de continuar? Eles já fizeram de tudo para afastar o mal, já acenderam vela, fizeram uma cumba, trouxeram os santinhos, mas nada adiantou, muito pelo contrário, só piorou. Então eles chamaram uma equipe de investigadores do paranormal para purificar a casa. Fala o seu. Calma, calma. Calma, calma. Fica calmo. Bom, agora eles já sabem que o mal está alojado naquele banheiro. Montanha-russa de trenzinho é coisa do passado. Agora a onda é com cadeira flutuante que dá a sensação de estar voando sobre os trilhos e com o corpo em queda livre. Oh my God! Oh my god! Oh my god! Se eu só de ver o vídeo quase tive um infarto, imagine quem estava lá. Além disso, tem-se a impressão de que sua perna irá bater nas ferragens e quebrar a qualquer momento. Este vídeo fique para sua reflexão. estamos aqui, cheios de soberba, um querendo ser maior do que o outro brigando por bobeira, mas amanhã todos nós estaremos ali com eles e dentro de muitos anos nem seremos lembrados nem por nossos familiares. Você por um acaso sabe o nome da sua tatataravó e dos primos dela? E dos pais dela, você sabe? Então, viva a vida, ame o próximo e valorize sua família e seus amigos. família atormentada pelo maligno dentro do quarto algo terrível está acontecendo que está demorando para chegar e a situação está saindo do controle. Eles pensaram em chamar até a polícia antes que alguém fosse ferido. Os jovens estavam tranquilamente gravando o story, sem se dar conta de que algo estranho apareceu logo ao fundo na escadaria. Seus seguidores ficaram apavorados e as meninas em estado de choque enquanto reviam as imagens. Vida é passageiro. Things that I don't need a lot. Coffee's only a dime. Durante uma exploração urbana em uma casa abandonada na Indonésia, um jovem esteve frente a frente com uma dama vestida de vermelho. <tose> Ele se aproximou, e foi quando se espontou ao descobrir que ela estava flutuando. Uma bruxa foi contratada para purificar a alma de um jovem possesso por legiões de demônios. Durante o ritual, algo muito ruim aconteceu. Quando as luzes se apagaram, o menino sumiu, mas não por muito tempo. Ele reapareceu triunfante flutuando como um deus. Imediatamente correram para o quarto e o outro descobriram a origem do pesadelo. O jovem entregou a alma a um maligno. O mal está atuando com força máxima no ambiente.